Viva amigas, está terminado, mais um ponto a duas cores, é bastante interessante. Agora reparem, tem uma característica, fica um bocadinho em relevo, fica em relevo, significa que aqui, deste lado, estamos a ver este amarelo, quando olhamos assim, praticamente não vemos o amarelo daqui, temos que virar, parece aqueles quadros, não é, que a gente vira e vê-se com a luz, não é? a luz conforme a luz dada em determinadas posições, bastante interessante, ou seja, se eu o abrir, até lhe posso dar assim um aspecto mais interessante, mas se o puser assim mais fechado, ele assume várias, várias formas, aqui é praticamente plano, não é? Mas é giro que se conforme os ângulos vê se determinar.